De todo o braço do instrumento Ele está trabalhando sempre em cima dessas notas ó. Ré, Mi, fá, Tenido, Sol Lá, Si, Dó, Tenido Ré, Mi, fá, Sol Lá, Si, Dó, Tenido Certo? Ré. Então todo o solo é dentro dessa es mesma escala Então vamos ver aqui agora sabe? Certo? Vamos ver aqui agora A introdução, o solo da intro introdução Então o baixo que puxa, né? o baixo que inicia Ele faz então, Certo? Ou seja, então o que é isso aqui? Ó. Ré, dó, Certo? Aí ele puxa aqui ó. Certo? Ele faz a pentatônica de ré menor Aliás, de, de, de, de ré maior A pentatônica maior de ré Tá então, lembrado? Né? A pentatônica de ré Ré, mi, faça, mi Ele fez de forma descendente né? Si, Assim, ó. ó. De novo. Só que no segundo momento, ele foi para lá pro si. Por que que ele foi pro si? Porque a harmonia foi pro si, é o si menor, certo? Beleza? Então, seguindo Bem fácil, né? Depois só que antes tem isso aqui, né? né? Ó, do início, olha lá. Aí vem agora esse, esse momento aqui, ó. Como é que é isso? Ele tá ligando, né? Tá utilizando pull off aqui, ó. Ele toca o fastenido aí, ele pega esse dedo. ele utiliza o pull off depois ele utiliza a nota ligada aqui o ré, certo? Basta, na mão direita você toca apenas uma vez ó. então ele faz isso aqui três vezes aí agora vem o segundo momento certo? beleza? Ó. agora Outra frasezinha Continua no solo Certo? Então ele liga do ré pro mi, ó Toca o sol aqui embaixo, ó A mesma ideia que ele fez aqui ó, ele vai fazer aqui ó, mesmo dela. Agora vem para finalizar, é um pouquinho mais complicadinho aqui ó. Até o sol, Aí agora vem outro momento. E termina o solo, então esse final aqui é assim. Ó. Né? Você pega o um momento e aí vai juntando. Vai juntando quebra-cabeça. Três vezes você faz aqui, ó. Certo? Se eu tocou o sol, aí você vai tocar o minha aqui, ó. Fazer bem lento, ó. Isso aqui duas vezes ó. Ré, si Ré, si, ré, ré, si, ré Ré, si, ré, si, ré Mi, fá Sustenido, tá? Mi, fá, sustenido Lá, lá tá certo? beleza então esse é a parte do solo da introdução tá bem show que aí você já mata né a música tem um solo lá na frente tá mas se você não fizer o solo não tem nenhum problema, mas vamos aprender também o solo, ele é um pouquinho né complicadinho também, tá certo? Bora lá pro segundo vídeo para aprender o solo do final lá da música, tá certo? E a condução depois do solo, um pequeno um pequeno toque aí do que tem né depois da condução do solo que é, é característico né do da, dessa introdução do louvor, desse louvor que tem, tá certo? É uma, uma leve convenção bem básica, beleza? Bora para o segundo vídeo. Então, tem uma particularidade aqui bem importante, né? Com relação à casa aqui. No solo, né, o baixista utiliza um baixo que tem mais uma casa. Né? Então, para você aqui, ó, esse baixo aqui, ele tem né, só 20 casas, tá certo? Então, seguinte, a gente fez uma pequena adaptação aqui, não saiu do contexto, tá certo? No caso, eu inverti, eu fiz uma, como é que chama, né? No caso, como se fosse uma segunda voz. No caso, estando em lá, na lá, ele tocou a quinta, né? E eu toquei a terça no momento aqui que eu passei pelo solo. Em outro momento, né? Eu toquei a quinta mesmo da nota que ele toca bem agudo aqui, quando está lá no sol, tá certo? Né? Lá no, no, no, não, no mi, quando está no mi. Né? Então, eu toquei a quinta do, do mi. Beleza? Então vamos, bora lá, é, como é que o solo começa, né, ele, bom, tocou o Lá e ele faz a, a frase aqui, ó, né? isso aqui nada mais, nada menos do que, olha aqui, ó, ele tocou aqui, ó, bem legal, ó, ele fez aqui, ó, a, tá em Lá menor, né, tá em Lá maior, aliás. Desculpa, tá em lá, né? E ele vai pra Ré. Ele tocou a terça, ó, de Ré e a sexta de Lá. Depois ele tocou o Lá, que é o próprio Lá, né? E também a quinta de Ré. Depois ele tocou aqui o Mi, que é a quinta de Lá e a nona de Ré. E ele caiu aqui na terça, ó, na terça de Ré. Então fica bonito porque tá dentro do campo e tá lindo, né? <música> Então é Fá, Lá, E você liga do Mi para o fá tenido. Fala, Beleza? Certo? Aí você vai tocar é. Mi, Mi é, é o Mi aqui, ó Mi, Mi, ré. Toda vez que eu falar o Dó É dó sustenido, tá bom? Aqui é dó sustenido. Mi, mi, Ré, Dó Ré, Mi, Lá Você né? tá no Mi Você vai até o Ré Dó, Ré, Mi e toca Lá Você faz Mi, Mi, Ré, Dó Ré, Mi, Lá Certo? Então Vamos até aí ó. Faz de novo. De novo, né? fá Lá, fá E ligou do Lá pro Si Certo? Depois daqui, ó, Ele já vem para essa região Tocou aqui você vai tocar aqui, ó Aí tocou, tocou o Si aí tocou o oitavo do Si aqui. Beleza, ó Certo? Agora vem a frase aqui, ó né? Certo? esse aqui, ó Aqui existe uma linguagem Existe um ornamento, né? Existe a, a, a, a linguagem mesmo, né? A sua interpretação na frase, né? Que conta, tá certo? Então, é, na, na pastura tem apenas a nota, né? Mas aí quem está tocando vai interpretar ali, vai colocar um slide, vai, to, vai colocar ali a sua identidade, né? Naquele, naquela frase, naquele solo, naquela, naquela condução, beleza? Ó... Então, si, lá, quando tocar o fastenido já é slide descendente, ó. A penta a penta blue de, de, de si, ó. Aí agora você segura um pouco, né? E faz toca três vezes o si, ó. Então ele tocou si, si, si, si. Aí mi, fa, tenido sol, lá, certo? Juntando com a frase, ó. Ele tá aqui, né? pouco que toca os três se Si, si, si, si, mi fa Lá, si, certo? E agora vamos para o restante Que é o que mudou, que modificou Aqui, ó Com relação ao original não, Ele faz Agora ó. Ré, dó tenido Ré, mi, seria o mi Mas não tem o mi aqui Então eu vou trocar o mi pelo si, ó Esse aqui ó, me bem aqui ó, mas eu vou trocar esse mi por esse si, fica isso aqui ó, ré dó ré si lá, ré dó ré si lá, beleza? Mais uma vez, eu vou na, na na próxima frase agora eu vou trocar novamente, né? Que ele faz De novo, né? Então fica Toquei certo? Depois do Mi vem o Dó sustenido e o Ré Certo? Então Certo? Então Fica é, Dó sustenido Ré Ré Si dó sustenido, Lá Si Sol Lá Fastenido Sol Mi Fastenido Ré Si Si Agora eu vou descer Chegou no Si Ó Certo? Porque eu estou tocando aqui? Ó? Porque ele faz isso aqui Ó substituir o dó pelo mi nesse momento aqui o dó está sendo a terça do lá certo então faz todo sentido como se fosse a segunda voz tá ó então na descida você vai fazer chegou aqui no si né ó Toda. Duas vezes. Assim que você fizer isso, você já faz aqui ó. que é dó sustenido, ré, lá, o lá que. quando você tocar o lá na segunda, terceira vez, você pode tocar o lá com Solo. terminou o solo, aí você vai cair. Vai, vai, vai, vai, certo? Você vai tocar o Ré e vai tocar a terça aqui, ó. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Ré. Caiu o Dó sustenido e o Si. Isso aqui é a convenção que tem junto com batera, né? Então você vai tocar. Você vai tocar. Isso aqui ele faz. Bom, você faz se você achar interessante, você faz. Então ele faz esse ataque aqui, ó, depois do solo, né, do baixo. É, sol, lá, si, ré. É a música, tá? Muito show, é isso aí Você tem a transcrição, você tem o vídeo A videoaula, tá? Você tem, né? O passo a passo aqui, tá certo? E do solo e tudo com, esses, com essas informações Eu te garanto que você vai conseguir Vá no passo a passo Pegue passo a passo ali Parte por parte Que você consegue, tá? Só seguir aqui o vídeo aqui. Tá show, é Nós Juntos